Antes de vídeo começar pessoal, eu vou mandar aí um abraço para quem partilhou o último vídeo e identificou-me na publicação Um abraço aí para o Daniel Azevedo, para o Tiago Loureiro e para o Bruno Torres então, Se vocês quiserem um abraço é só partilhar este vídeo e identificarem-me na publicação Só receberá um abraço os três primeiros a partilhar E ora hora de boas pessoal, daqui falo do Bruno para mais um videozinho pessoal Desta vez pessoal, um videozinho aí com o Miguel Olá. Pessoal, o canal dele vai estar aí na descrição, ele chama-se Clutch e vai ser o primeiro link na descrição Vamos fazer hoje uma tag do Smash or Pass e pronto, basicamente é isso. E. botei para o vídeo. Ai, what? Eu fui teleportado, bafan. what the funk. What the teleport Teleporto, Bem, pessoal, nós somos teleportados, mas eu vou continuar na mesmo vídeo, como se tivesse acontecido nada. Bota. Bom dia, pessoal, nós vamos fazer aqui uma tag chamada Smash or pass". Basicamente, pessoal, nós estamos nós aqui para dentro um deste balde. Yeah. O Miguel vai ir buscar Sim, sim, sim, meu nome é E o que é que nós vamos fazer? Eu vou tirar para ele ele vai tirar para mim, papéis e vamos ver se smashamos ou se passamos as raparigas que estão aqui dentro. Barra de mulheres também. Eu vou começar, pessoal, aqui Vou tirar um papel aqui para mim. vamos ver quem calha. Mas, tipo, podemos dizer os dois, se damos mais à também. Tipo, a opinião, E a califa, pessoal? Smash, meu. Smash, ok. calma, diga-lhe os comentários para não se macharam. Quem é que na rap tudo? Quem é que é que que é que Não é... me fosse mudar, meu mais grandinho. Ariana Grande. Smash smash, smash. E bem. para smash, smash, smash pessoal, olha, smash, smash ao teto. Vocês não estão a ver, mas está um buda a segurar o telemóvel. Yeah. <risos> e tipo, Até o buda se machava. Exato, se machavam. Sim. E agora, pessoal, vamos lá abrir aqui outro papel e quem é que vai calhar? aposta vai ser Leon Scream. Minha Cris. Shakira. Shakira, mano, Smash. Shakira é tipo a melhor. A Shakira é tipo... Dream. Smash mesmo, tipo. Dream Girl. Dream? Dream. É colombiano, mano. Acho que era colombiano. Dream. Dream. A Dream também. A Dream não é feia? Ah, ok, sim. já vamos lá mais lá para a Então tu davas Smash Seja a Shakira. Shakira. Também eu. Acho que até agora disse a Smash. Quando é? Deixa <risos> é para ti. Sofia Bibi. Se fê, de cara. <risos> mesmo. Nem estro <risos> Estrondosa mesmo, tipo. Smash! Corpo passa. Yeah, corpo passa, mas smash. Passa mesmo. Ah, é bonito. Mas no total, tipo, no fim todo eu dou smash. É, seven out of 10! Acho que era é o um smash também. Zero ah, 3, não 0 a Era abrir. Era 10-2-7. Já, Me smash Smash com o saco na cabeça. <risos> é sempre. Assim. Pai, eu não sei, porque tipo, se tu saísse, é tu já não fica a ver o Bidi É que assim, ela não é feia, não Só que ela é bonita. Às vezes tem caras bonitas, yeah. outras vezes tem caras tipo. Só vem tá um homem! Sem make-up. Ela é linda, sem make-up. Oh, filha da fala o capacete amarelo. E aí pessoal, vou ter aqui um pequenino. Jekas game. Passa. Passa, passa, passa. passa mesmo. Passa mesmo. Estou vendo a ver tá, Passa a roupa? Né? Basicamente é isso que acontece. Isto é o cabelo eu não <risos> É coisa. É, Ó pessoal, vamos tirar aqui mais um. E vai <risos> calhar a Lili on screen. Passa também. Passa? O que, que é peço, é passa, mano? Hum, não, não gosto. Acho que é... <risos> não gosto. Não, não. Gosto, não. não tipo, já vi alguns vídeos ali não acho muito bonito. é passa. Este maiorzinho é. Katy Perry. Katy Perry, pá. Foda-se. Eu, eu sei que o Miguel é o que vai dizer, mas eu tenho uma opinião meio que diferente, mas meio que igual ao mesmo tempo. E o Darwin? Eu gosto dos de olhos dela. Os olhos? Eu acho que tipo, ela é bonita, mas ou Só que não curto muito, pai. Eu acho que pá, é. Pá, é um smash, é mesmo? É um smash levezinho é Só que eu sinto. Sniper Wolf, pessoal. Toda a gente que está a ver agora sim, a foto dela já deve estar tipo a maior Já está tipo... Já deve estar mesmo... Baixos calções... Tô... E pronto pessoal, vamos agora aqui para a última vez ser o Miguel Paulo. a tirar. Quem é que é Ariana. Acho que falta a Ariana Grande, pessoal. Não, mas eu já disse -se a Ariana não... Ah, pois já, então quem é? Esse, é dream. <coughs> é yeah, dream. É Dream. É yeah, Dream. É Dream. pessoal. Pass. Sorry. Basicamente, dream, desculpa, pessoal. Mas é, é um péssimo Mas eu gosto bem dos teus vídeos. Yeah. Mas é um pass. Mas bom pessoal. Foi tudo por hoje, espero que tenham gostado do vídeozinho. Já sabem? Passem para o canal. Passem para canal do Miguel. Vamos tentar chegar aí aos 100 likes. 101. 101 likes. Então, pessoal, está-se bem? Ou 99? 102. 102? <risos> pessoal, chegar aí aos 102 likes. Partilhem este vídeo e identifiquem para receber um abraço. Mas atenção, pessoal, é só as 3 primeiras pessoas. Exato, que já ícone está a dizer. Já o comentário a dizer. Deus. Mas, pessoal, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever também o canal. Fiquem bem aí. E... Fui!